Olá pessoal, eu sou a professora Zoraide e neste vídeo nós vamos ver os principais conceitos da contabilidade nacional. A contabilidade nacional, que também pode ser chamada de contabilidade social, se desenvolveu a partir dos fundamentos da macroeconomia moderna. A contabilidade nacional ela é um principal sistema contábil de mesuração da riqueza de um país. É a principal fonte de tomada de decisão no âmbito da macroeconomia. São sistemas de avaliações consistente, padronizado e continuado da atividade econômica. A principal estatística derivada do sistema de contas nacionais é o produto interno bruto. Esse produto interno bruto é onde a gente vai ver os principais agregados da macroeconomia, que são o quê? Que são as medidas de produto, renda e despesa. Essas medidas elas têm que ter uma identidade contábil, ou seja, tudo que é produzido tem que ser igual a despesa agregada, igual à renda agregada tem que ter tudo uma contrapartida final, ou seja, o valor da produção final é igual à despesa com produto, que é igual a salários, mais lucros, mais juros e mais aluguéis, toda a renda do processo produtivo. O sistema contábil, que é a divulgação do sistema de contas nacionais, ele é produzido pelo IBGE e ele tem nesse sistema seis contas principais. Contas econômicas integradas, tabelas de recursos e usos, tabelas sinóticas, contas trimestrais, contas regionais e PIB municipal. A partir deste link você pode ver um pouco mais sobre essas contas. O produto interno bruto ele pode ser avaliado por três óticas. Essa medida, a medida do produto interno bruto, é o que vai realmente representar a riqueza de um país. E ele pode ser realmente calculado nas três óticas. Ótica do produto, ótica da renda e ótica do despêndio. E lembrando que essas três óticas, elas têm que ser idênticas. A ótica do produto é o valor de tudo que é produzido numa economia, o valor da produção menos os consumo, o consumo intermediário. A ótica da renda é a soma de todas as remunerações do fator de produção. E a ótica da despesa, da despesa, que é uma principal ótica que a gente utiliza realmente na macroeconomia. É tudo que foi gasto finais da economia. Ou seja, aqui numa representação mais clara, é o que foi o um produto interno bruto, igual ao consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportação, menos importações. O produto, interno, o produto interno bruto ele também pode ser calculado como PIB per capita. O que é o PIB per capita? O PIB per capita, é, apesar de não ser uma representação satisfatória do nível de qualidade de vida, ele é o PIB dividido pelo número de residentes de um país. Então ele vai ser a medida que vai realmente representar quanto que é um PIB por número de residentes de um país. Uma outra importante medida do PIB é o PIB potencial. O PIB potencial é a estimativa do produto potencial, ou seja, uma estimativa do nível de PIB. Se essa estimativa do nível de PIB for menor do que o PIB atual, a gente tem um hiato negativo. Se essa estimativa do PIB for maior do que o PIB atual, a gente tem um hiato positivo. E aqui a nossa bibliografia básica. Obrigado a todos.